É, meu amigo e minha amiga, vou falar uma coisa pra você, viu? É uma coisa que eu errei quando eu comecei a trabalhar com motorista de aplicativo. Isso já faz dois anos e quatro meses atrás. E hoje eu pago o erro que eu cometi quando eu comecei a trabalhar. E se você quer saber que erro que é esse... Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. É, sabe, se eu pudesse sinceramente voltar no tempo, eu não pensaria duas vezes, viu? Porque o que eu tô pagando hoje eu não desejo para ninguém, viu? Olha, é uma coisa complicada e... Eu vou falar para você. Se você trabalha com motorista de aplicativo e estiver fazendo o mesmo erro que eu cometi, já começa a correr atrás, porque olha, foram dois anos e quatro meses cometendo o mesmo erro. E agora eu vou falar para você que o meu problema é problema de saúde. Pois é, eu fiquei esses dois anos e quatro meses. O que eu fazia? Eu pegava meu carro, saía para trabalhar e eu não Levantava do carro, ficava 10, 12 horas no volante ali, dirigindo toda hora e não saía para fora do carro. Ficava essas 10 horas mesmo, 12 horas, trabalhando sem parar. E o que aconteceu? Hoje eu sofro com dores fortes na coluna, dói demais aqui essa área aqui em cima, não sei se é porque eu fico muito torto. As minhas pernas doem demais. Eu acho que eu já até queria esse tal de tendinite, sei lá o que acontece. E se você está cometendo o mesmo erro que eu, não levanta do carro, não se preocupa com sua saúde, não faz caminhada, pelo menos um dia de caminhada, não faz exercício em academia, nem nada disso, começa a correr atrás, porque essas dores que eu sinto hoje são consequência desses dois anos trabalhando aí direto com motorista de aplicativo sem parar. E eu vou falar para você, hoje eu tenho um aplicativo que eu utilizo, que ele me ajuda bastante na questão da, de, pelo menos, aliviar um pouco as dores no, no corpo. Eu vou, eu não estou patrocinando esse aplicativo não, viu? Eu só estou querendo realmente divulgar algo que está me ajudando. Pelo menos, se você está passando já por algumas dores aí no corpo, baixa esse aplicativo e tem uns exercícios de alongamento, que é muito bacana. Está me ajudando demais, sinceramente. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você baixar ele ou conhecer melhor esse aplicativo. E eu vou falar para você, uma coisa também que me ajuda bastante na questão das dores é esse acessório que eu comprei aqui para o carro, olha só. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. aqui, ó. Tá vendo? Os taxistas geralmente eles também utilizam esse, esse tipo de, de acessório, só que eu acho que é aquele de madeira. Eu não sei se o de madeira é bom. Mas pelo menos esse aqui já me ajuda bastante, que ele não deixa que meu, o sangue coagula, ele fica parado. Ele tem essas bolinhas, como vocês puderam ver aí, que ele ajuda a pelo menos eu conseguir trabalhar um pouco mais. Porque se eu não utilizo esse acessório, o que acontece? Eu, eu não consigo passar de três horas trabalhando. Já começa a doer demais eu tenho que voltar para casa e deitar. Então, pelo menos esse acessório aqui, ele consegue me deixar trabalhando aí às 10, 12 horas tranquilamente. Então, é isso, meu amigo. Se você hoje tá cometendo o mesmo erro que eu cometi de não cuidar da saúde, só fica comendo McDonald's, coxinhas, Habibs, Burger King, etc. Olha, cuida da sua saúde, porque eu vou falar para você, viu? A minha esposa já tá reclamando todo Todo Santo Dia, engraçado. Todo Santo Dia ela tá reclamando do volume da minha barriga que só cresce, só tô engordando. Olha, quando eu comecei a trabalhar com motorista de aplicativo, eu pesava 67 quilos. Hoje eu já tô pesando 75 quilos. Já aumentou uma boa quantidade aí, né? É complicado. Não só alimentação, nem só besteira. Eu tenho que passar no médico para ver a questão do colesterol, a questão da coluna que eu ainda não passei mesmo. Eu preciso passar para ver o que está acontecendo porque está doendo demais. E é isso meu amigo, eu espero pelo menos ter te alertado aí sobre a questão da saúde, corra atrás de exercício, corra atrás de pelo menos levantar do seu carro, não fique só enfurnado chocando, corra, pelo menos levante algumas horinhas aí, uma, meia hora, enquanto, ou pelo menos levante quando estiver naquela oscilação de corrida, não fique parado dentro do carro, porque o sangue vai ficar parado, os músculos vão ficar atrofiando e é complicado. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí, que com certeza vai ajudar muita gente. Se você está assistindo esse vídeo e já sente algumas dores aí no corpo, mande aqui nos comentários também, para vocês verem que não sou apenas eu que tô lascado aí, né? Então esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado. E olha só que bacana, ó, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus e cuidem da sua saúde. Até a próxima, falou, tchau!